Que árvore bonita, doido! Uma das árvores mais bonitas que já vi na minha vida, cara. Olha só. Que bonito! Que bonito! Grande, cheia de frutos. Mais bonita que essa só de lado. A do Tinga, se bora pra casa. Eu e aí, jovem, vamos pra casa agora, almoçar, já são 1h38, ainda não sei. eu comi só um chopp ali que é pra, pra enganar a barriga, mas tem muita missão pra resolver ainda, tava lascado e não sabia. Vamos aqui na avenida principal da rua, na estrada, né? Indo aqui em relação... Indo no bairro da Pedreira, Belém, Pará, Brasil! O sol de 1h40 praticamente, 1h39. Já tô pronto... A pele ardendo, gente! embora tá lembrei que a Morte tá cheia de água não dá pra passar vamos por aqui passar devagar aqui na pista molhada Pode deslizar o pneu. O que, que vocês gostam de... O que, que vocês gostam de almoçar, assim? Eu sou um cara que eu não sou muito chegado no. Gosto muito das comidas secas, sabe? Não sou muito chegado no Num caldo, não sou chegado muito... No empanado, eu gosto de comida seca. Carne, é, um arroz, macarrão, não gosto de cães essas coisas. Se tiver um frango, eu gosto dele frito. Eu não gosto de nada cozido. Eu sou um cara muito, muito chato pra... para comida, cara. Muito chato mesmo. Eu até brinco. Eu sou muito chato pra... para comer legumes, essas coisas, essas caradas todas assim de salada, essas coisas. Eu não como nada, cara. Eu sou tipo sabe vegetariano, que não come nada de carne. Eu sou tipo um vegetariano, ao contrário, eu costumo dizer. Eu sou aquele cara que não come nada assim de vegetal, só mesmo... Coisas que não tem como escapar, que são realmente gostosas, que é um arroz... Um feijão... É, macarrão, que vem de, de certa forma de produtos vegetais, né? Mas assim, comer um alface, um tomate nem pagando 50 conto, cara, não rola pra mim. Não sei se vocês são assim, mas eu sou um cara que não come nada de verdura. Por isso que eu, dizem que eu sou, por isso que eu sou assim magrinha, né e tal. Só que eu penso assim: quando as pessoas estão gordas, quando as vão emagrecer o que, é que elas comem? Salada de verdura, salada gerais, verduras e legumes, né? Então não faz sentido. É, me acabar e comer verdura e legumes porque eu não quero emagrecer, eu tenho que engordar. Então pra mim, o que importa mesmo é o feijão com arroz, uma carne, um açaí com peixe frito, por aí vai. Proteína, sabe? Na dieta. Conversar que outro dia eu estava fazendo uma avaliação pra... de saúde, né? Aí chegou um bom balanço do meu lado, gente fina. Aí o cara falou, tu quer mesmo uma dica pra engordar? Não come essas coisas de salada, não. A receita pra engordar é açaí com churrasco. Pode comer, açaí com churrasco todo final de semana, tu vai ver se tu não vai ficar gordo rapidão. O pior é que é verdade, que açaí pesa muito, cara, muito mesmo. E eu sou o cara tão enjoado pra comer, que eu não gosto nem de melar a mão na hora de comer, sabe? Pra mim, sabe aquele negócio de pegar o frango comer com a mão e tudo mais? Não, não tem esse, esse A textura, de quando tá mão fica melado. Pegar na colher, melada de novo. Não curto isso. Então, é eu prefiro o máximo que der. É comer com os talheres sem usar as mãos, assim, tipo pegar na um frango, essas coisas assim. Eu não gosto mesmo. E só que isso é um tão exagerado que até peixe, peixe tem as espinhas, né? Eu desenvolvi umas técnicas de, de comer peixe com colher, de catar as espinhas com a colher, como fazenda é de pesca, né? Então meio que. Eu já sei onde é que as espinhas, os músculos. Que, que as espinhas ficam dos peixes, né? então pra mim fica bem mais fácil de tirar as espinhas. Aí as pessoas ficam assim, nossa como é que tu tira a espinha do peixe sem melar a mão e tudo mais, eu não consigo. É porque tem lugar certo né, tem no fileto, vem pelas bordas pelas assim né, perto das guerras e tudo mais. Então tem essas, não sei porque eu tô falando esse tipo de assunto com vocês, mas é porque eu tô com fome então vamos ter um, um papo de, de gordo assim. Papo de comida. E aí eu fico bem mais fácil de... Já desenvolvi minha técnica, assim, pegar só um garfo, uma colher e tirar a espinha do peixe sem sujar a mão com um pingo, sei lá. E não tem o agravante que o peixe tem um pitiú né, que o pessoal chama, que é o cheiro forte dele. ah, não gosta de chocolate, acha ruim o chocolate. Ou então, meu cunhado meu cunhado ele não suporta abacaxi, cara, Você, ele sente o cheiro de abacaxi e fica com vontade de vomitar, então... As coisas que eu não gosto porque realmente não são gostosas, cara. Você nunca vai num restaurante assim e vai falar, ah, me veja aí um alface, me veja aí um machixe. Não, cara, isso aí é coisa de, de velha que te empurra pra te comer, não não quero. <risos> coisa de bem interior, assim, coisa de, de vó. como um machixe, não sei o que, como um pepino não é gostoso nenhum cara, pra mim gostoso vou falar pra vocês, uma coisa que é de fato gostosa mesmo açaí com peixe frito, açaí com charque, churrasco é, suco de goiaba, cupuaçu, agora essas coisas cara provar, tem um gosto horrível de querer falar que é gostoso tipo assim, quando a pessoa fala assim ah não tem gosto de nada, eu já sei que não, que, que já é ruim porque é o próprio argumento que a pessoa diz, assim, na própria se convence o que é ruim. Acho que é por isso que eu não bebo também, sabe? Eu não bebo porque eu acho a bebida horrível, o gosto da bebida. Não, não, não me, me familiarizo nem com o cheiro, que dirá com gosto. Eu tomei um, goi umas vezes e achei uma bosta. Falei, cara, como é que os caras pagam tão caro nisso, velho? E de que fica doce quanto tem